Estamos aqui para mais um momento do Espaço Família e hoje nós vamos falar sobre os reflexos da pandemia no desenvolvimento infantil. Depois desse período de pandemia, né, que nós passamos um, um momento de total mudança na nossa rotina, é importante que a gente faça uma reflexão sobre essa situação. Para que vocês entendam um pouquinho, o ser humano tem marcos de desenvolvimentos distintos a cada faixa etária e, principalmente na infância, é importante o acompanhamento do crescimento e da aquisição de habilidades necessárias. A criança de 0 a 3 anos tem um desenvolvimento motor de comunicação e cognitivo muito acelerado. Até um ano de idade, ela já consegue se alimentar, ela já ganhou seus primeiros dentinhos, ela já engatinhou, alguns já conseguem andar. E a comunicação verbal e gestual também é, já é compreendida. Ela também reconhece pessoas e ambientes. De dois a três anos, elas melhoram a comunicação e a interação com outras pessoas e com crianças da mesma idade. Elas também conseguem entender um comando. Então, quando eu peço alguma coisa, ela entende o que eu quero. Então, eu peço para ela, leva esse brinquedo para o teu quarto. Ela leva o brinquedinho até lá. Ou pega aquele brinquedo que está que lá em tal lugar. né? Ela também consegue dar respostas imediatas. Então, você quer aquela fruta? Sim, não. Você quer comer? Sim, não. Qual fruta você quer? Ela pode escolher. Esse desenvolvimento, ele continua e ele se expande à medida que essa criança tem contato com o convívio social. Então, quando ela vai para a escola, lá ela recebe informações e orientações de uma outra pessoa, e que é a professora, né? e ela também interage com essas informações e socializa. Ali, ela demonstra a capacidade de conviver com, fora do espaço familiar de forma ordeira. O que significa isso? A criança, ela precisa aprender a conviver com outras pessoas em outros espaços. Então, a partir dessa idade, depois dos três anos, ela já precisa ter capacidade de receber uma informação de outra pessoa, ela trocar informação com outras pessoas e com pessoas da mesma idade, com outras crianças. Ela já consegue respeitar o espaço do outro, entender que o brinquedo não é só dele, é coletivo e outras situações que a gente precisa para ter uma convivência legal com outras pessoas. Mas com tudo isso, nos últimos dois anos, a nossa rotina foi modificada. Né? Nós ficamos reclusos e as crianças ficaram bastante com a família. Né? E nós também ficamos muito no nosso ambiente. Só que nós já desenvolvemos as habilidades esperadas e as crianças, algumas, estão mostrando um atraso nesse desenvolvimento. Como, por exemplo, um atraso na comunicação. Ela se comunica falando, mas nem todas as pessoas entendem o que ela quer. Pessoas mais próximas ou pessoas da família, ok, conseguem entender, mas outras pessoas não. E isso gera frustração na criança, irritabilidade e choro. Outro ponto que também pode aparecer é a autonomia. Então, as crianças que ficaram bastante tempo em casa e não receberam a estimulação correta nesse período, elas têm dificuldade de fazer coisas sozinhos. por exemplo comer sozinho, ir ao banheiro, escovar os dentes. Ela precisa de alguém para auxiliá-la ou orientá-la. Ela não tem essa autonomia bem desenvolvida ainda. E na questão da socialização, algumas crianças demonstram dificuldade em brincar com outras pessoas, com outras crianças. Entender o propósito da brincadeira, a diversão, as regras, o, o espaço de cada um, agora é minha vez, agora é a tua vez, então essas, essas questões precisam ser observadas tanto pela família quanto pela escola, para que se percebendo esse desenvolvimento abaixo do esperado já trace estratégias para que essa criança possa desenvolver e em casos mais extremos que a habilidade não consegue ser alcançada por essa criança, é importante que um profissional faça a avaliação dessa criança, tá? Eu gosto de lembrar as famílias e os educadores sobre a plasticidade neurológica, né? Ou neuroplasticidade, que acompanha nós por toda a nossa vida, mas que ela diminui com o passar da idade. E que, esses, que alguns neurônios são desligados quando não são estimulados e isso acontece lá na primeira infância, até os 7 anos e principalmente de 0 a 3 anos, tá? Por esse motivo é tão importante que a gente preste atenção nesse desenvolvimento dos pequenos. Um, uma maneira das famílias, das mamães observarem se esse desenvolvimento está adequado para a faixa etária da sua criança é usar as informações que estão na carteirinha de vacinação. Todas as crianças têm a carteirinha, que é um documento, e lá estão elencados alguns itens e o tempo esperado para o desenvolvimento dessa habilidade. Caso a sua criança esteja passando desse tempo, ela consegue fazer, consegue realizar as, as atividades, mas passa do tempo ou não consegue fazer, Converse com o pediatra, ele vai te orientar e ele vai te esclarecer, tá bom? Mas não deixa essa criança ficar sem orientação, tá bom? Espero que tenham gostado, eu fico por aqui e encontro vocês no próximo momento.